Olá, aqui estamos para mais um BMC Moment, momentos de partilha de conteúdo relacionado com marketing e gestão, e hoje vamos falar de três métricas de análise económica. Quais são elas? Margem de comercialização, margem de contribuição e break-even point, ou também conhecido por ponto de equilíbrio. Vamos começar pela margem de comercialização. A margem de comercialização não é mais do que a diferença entre o valor das minhas vendas e o total dos custos sejam custos fixos, sejam custos variáveis. Esta diferença vai-me dar a margem que cada solução, cada oferta, me proporciona. Ou seja, se eu tiver oferta A, B e C, eu vou fazer para cada uma delas a sua margem de contribuição. Desculpem, margem de comercialização, que é para, cada, para o produto A, o total das suas vendas, menos o total dos seus custos. E essa é a sua margem de comercialização. Margem de contribuição já está relacionada com o tema dos custos variáveis. Isto porquê? Porque a margem de contribuição resulta da diferença entre o total das vendas menos os custos variáveis. Isto vai mudar o quê? A margem que cada produto liberta, considerando apenas os seus custos variáveis. E por fim temos o break-even point, ou o ponto de equilíbrio, que é o momento em que as receitas, a totalidade das receitas menos a totalidade dos custos é igual a zero. Ou seja, a partir do momento, é aquele momento que, a partir dali, o que liberta é lucro, ou se for negativo, estamos num período negativo, como é óbvio. Portanto, temos aqui três conceitos fundamentais e que estão todos eles correlacionados entre si. Ou seja, em primeiro lugar, a margem de comercialização, recordo, são as vendas menos todos os custos, depois temos a margem de contribuição, que são as vendas, vamos por aqui deste lado, vendas, Menos os custos variáveis. E por fim, temos o BEP, em que pode ser escrito de duas formas. Ou o BEP, ponto de equilíbrio, é quando é igual a zero, e que resulta do quê? Quando todas as vendas menos todos os custos é igual a zero. Ou, pegando no conceito da margem de contribuição, é quando a margem de contribuição é igual aos custos fixos. Isto porquê? Porque a margem de contribuição é igual a vendas menos custos variáveis. Então temos esta margem. falta nos custos fixos. Se fizermos a margem de contribuição menos custos fixos, e se isto for igual a zero, será o ponto de equilíbrio. Portanto, temos estes três conceitos simples, mas que é fundamental, temos esta percepção sobre os mesmos, vez que estão relacionados com toda a atividade, e percebemos aqui o momento de rentabilidade em que o negócio começa a libertar margem e que permita entrarmos naquele ciclo que já vimos anteriormente, de investimento, porque recordamos, o marketing consiste na análise da relação com o exterior, olhando para o mercado, identificar as suas necessidades, desenvolver as suas soluções que respondam a essas necessidades, que o mercado reconheça a favor, e as adquira, que produza resultados, que nos permita superar, alcançar e superar os nossos objetivos, para que continuarmos a investir. E para isto, temos que ter aqui um break-even maior que zero. E é isto, daí, portanto, estes três conceitos que estivemos aqui a ver e que estão correlacionados e relacionados com o que foram abordados em BMC Moments anteriores. Este é o momento de hoje. Aguardo os vossos comentários, as vossas partilhas, pontos de melhoria, sempre fundamentais, é com vocês que eu aprendo e posso cada vez fazer melhor conteúdo e entregar mais valor. E conto com vocês no próximo BMC Moment. Até breve.